Vinheta de abertura, TV Minicom. Apresentadora, O preço do, do minuto na ligação de celular vem caindo ano a ano no Brasil. De 2005 para cá, a redução foi de 64%. Acompanhe na reportagem de Kleber Farias. Nas lojas de celulares, vendas a todo vapor. Já são 110 milhões de usuários da telefonia móvel em todo o país. E o governo tem adotado medidas para proteger essa legião de consumidores. A redução das tarifas de ligação entre operadoras diferentes foi uma delas. O preço era de R$ centavos por minuto em 2012, passou para R$ centavos neste ano e vai para metade disso no início de 2016. As medidas fazem o valor médio do minuto na ligação de celular cair. De 2005 até o ano passado, o preço médio saiu de R$ centavos para apenas 15 centavos. Os números foram apresentados pelo ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, durante uma audiência pública na Câmara Federal. O ministro lembrou que a carga de impostos ainda deixa o serviço de telefonia muito caro no Brasil. Em uma conta de celular, por exemplo, um terço do valor pago é de tributos. E a maior sobrecarga vem dos impostos estaduais. Foi por isso que, diante dos parlamentares, Bernardo defendeu a diminuição do imposto sobre mercadorias e serviços para a banda larga. Ministro das Comunicações o ICMS. Paulo Bernardo. Esse, esse tema tem que ficar no, no, no centro do debate, porque senão nós podemos zerar todos os tributos federais e o, o consumidor vai continuar sendo onerado. Para o ministro, o aumento das vendas de pacotes de internet banda larga compensaria a redução do ICMS. Se nós pegarmos, por exemplo, o que está acontecendo com a banda larga, o crescimento que tem na, na, na banda larga, eu acho que seria muito viável baixar o imposto sobre banda larga, e talvez arrecadar até mais. O ministro espera que as condições para o consumidor melhorem ainda mais com a entrada de novas empresas no mercado brasileiro. Isso deve ser possível com o leilão da faixa de 700 MHz, que vai ajudar no crescimento da tecnologia 4G no Brasil. Vinheta de encerramento TV Minicom.